E aí clã, Shadon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Sekiro Shadows Die Twice. Hoje a gente pretende fazer o final ruim, né? Tomar decisão aí pra fazer o final ruim. O Sekiro é para PS4, Xbox One e PC. Vamos lá, vamos continuar. No último episódio a gente fez o final, ruim, fez o final bom, né? Então vamos fazer o final ruim. para isso a gente fez um jogo do zero, né? Porque não tem como você mudar a decisão do save. Vamos assistir um pouquinho da cutscene aqui. Tentar entender o que está acontecendo. Eu, eu lembro bem de você, o quê? Eu vi histórias da sua morte, e, mas você está aqui. O que você está planejando? Corujo? Vamos chamar. Você. Oi, o Kutu. Eu não faria tal coisa. Não é bem planejando, né? Mas como. Tremando. Agora, meu lorde. Eu preciso pedir para o senhor me acompanhar. Esse velho pássaro tenha apenas um desejo: proteger o de. Verdeiro divino daqueles que querem tomar o seu sangue estimado. Então a herança do dragão seduziu também. <risos> então não há mais nada a discutir. Tem que ordenar. Sai daqui, né? Aqui. Eu sairia, meu Lorde, mas estou estupefato pela vista e eu gostaria de ficar um pouquinho mais. <risos> é tradução livre. Eu sairei quando estiver satisfeito. Totalmente livre, Herbert Richard, né? Podia ter colocado a legenda em português, né? Muito bem, agora a gente vai falar com o pai coruja. O pai coruja. Papai, pensar que você ainda está vivo <risos> é meu design. O mesmo pode ser dito de você, você certamente morreu aquela noite. O poder do, do herdeiro divino me trouxe de volta. Então é isso? O quê? O poder do divino. <risos> herdeiro divino. O sangue do dragão deve ser meu. Papai. <risos> Agora você, Eja, lembra a primeira regra do código? Como seu pai? Eu ordenei que esquecesse seu mestre. Nesse momento ele não é mais seu mestre. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai obedecer como quiser. De acordo com a palavra do seu pai, você esquece o herdeiro de vida. Você está entendendo? Não está? Obey Iron Code, Forsyth, Kuro. Ele ainda pergunta duas vezes pra você, pra você ter certeza da decisão que eu tá tomando. Sim! Sim. Nossa, a conduta é absoluta. Eu irei esquecer meu mestre, o divino. Muito bem. Eu não esperava menos você, meu garoto. Então... Com isso... nosso reino... nosso supremo reino? Será? Ah, parece que nós temos um visitante problemático Ó, a do... nos ajudou Mas se eu pôr a filha do, do Lorde não sei quem, seria um insulto Eita, não tá muito... muito desgraça a mulher. Pô, né? Nada mal. É, só que ele não vai brigar com ela, né? Vai ser a gente. Lobo. Eu deixo isso com você. Lobo. Cabe com ela. <risos> <risos> Rapaz, ter her apart, Eu já testemunhei, Shura antes. Uma vez antes. A mesma coisa se mistura você, tomara que esteja. Você precisa ser destruído. Para tal você precisa ser destruído. Muito bem. Vamos lá. Ela é mais sossegada Não é muito difícil. Claro que eu vou me arrepender do que eu falei. Não tem problema. Uma morridinha. Ela é meio lenta. Mas ao mesmo tempo, tem vezes que não. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Eu não gosto de fazer esse final, confesso. Ele só ajudou a gente o tempo inteiro, só quis nosso bem, agora é isso. Agora vem o pai dela, ele não tá feliz. Seguiro. né não sei traduzir o que Porque a gente era desprezível, mas ele não conseguiu ficar com o raio da gente por causa disso. Mas agora é diferente. Parece que eu preciso cortar antes é que você caia? A Shura? A Shura deve ser tipo de entidade, né? Ó! Oh, a lâmina do velho É, ficava só bebendo no quartinho, né? Muito bem O velho, ele é igualzinho a versão do chefe final Final bom, versão segunda versão dele Segunda fase né Não é muito complicado, tirando essa rodada Que, é, que ele tem de diferente Corre, corre. Feito. A gente já dá um. Já, mano. Trovão. Trovão não <risos> tá nada a ver, trovão. Bom, ele, ele taca fogo, né? Tudo que ele faz ele fogo Os ataques carregados dele é a maior parte taca fogo Tipo esse Isso vai dar ruim hein? Corre Não deu Empacamos na porta, é sempre um transtorno Nessa porta Mais pegando fogo, é meio tenso mesmo. Fica de longe, longe das chamas. Deu ruim, deu ruim Mas a gente tá comendo bem o HP dele Não sei nem como estamos vivos, mas tá bom A porta... Finalizada <risos> Eu não soube explicar porque é muito difícil mesmo É muito difícil Enfrentar esse. ideia Mas é sempre ficar de longe Contornando E aí tem os momentos certos Que hora que ele dessa carregada ele vai pra dentro Sem pegar fogo E se conseguir contornar o fogo fica fácil também né? Pegamos a Memória de Ixin, a China. E um ataque que a gente pode usar Vamos ver o final, que bonito Tá aí o velho. briga boa, velho. Briga boa Levou um tempo Mas valeu é é a pena, espera Mas, Apesar da idade, poucos tinham esperança de derrotar um senhor como Ishin. Realmente. Não é para qualquer um. Não espera. iria a menos de alguém como um dos nós. Agora nada está no nosso caminho. Oshinamu. Os ministros do interior. O país todo é nosso para pegar, para tomar. morreu. É um final ruim, mas também é um final bom, né? Se ah não, não, afinal final ruim Esqueci completamente do moleque Ó oh. Prótese pegando fogo, que da hora Tô ansioso com você... Não, você é, Chura Não é Chura! Bem legal, Sekiro. Eu acho que tem mais finais, mas eu só consegui desgravar esses dois. Soldados pessoas da cidade morreram aos milhares. poucos sobreviveram. Ashina se tornou o lugar do massacre mais trágico de não sei o que. E por um bom tempo depois, um demônio olha lá, assombrou o lugar. O <risos> não é bem isso, mas beleza. Tá aí, Sekiro, chefe dos Ituais, final ruim. Mas vale a pena, hein? Combate é bem legal enfrentar o velho de outra forma, né? O velho lanceiro é bom, mas o velho pegando fogo é bom também. Fica assim então, pessoal, gostou da nossa gameplay? Eu acho que eu vou fazer mais um vídeo aí, talvez Deixa o like se gostou Se inscreva no canal, nos nossos vídeos A gente joga mais Metroidvania e Jogos indie, Mais recomendações também E o caso, o presente que a gente recebeu Do Destino Inexorável Vou deixar o canal dele na descrição Muito obrigado Destino, um jogaço Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo, ó, viva amizade